Uma boa noite a, a todos e a todas, aos que estão presentes aqui hoje, aos que estão acompanhando pela internet através do página 13campinas.org ou através do Facebook também, que, é, que a gente tem transmissões do Facebook. É, hoje o debate é sobre o trabalho doméstico, nossa convidada de hoje é a Regina Teodoro, que é da direção do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui da cidade de Campinas. Antes de passar a palavra e complementar a Regina Eu queria dar alguns informes sobre atividades que estarão acontecendo no, no, no próximo período né? é, Primeiro um informe sobre a Mostra Luta é, Que começa no dia 7 do mês que vem, 7 de outubro E tem uma, uma programação grande que vocês vão poder consultar é, pela internet Acho que vai estar no site do MIS no né? Site do no site do Mostra Luta mesmo. Isso. E, mas a gente queria destacar Que duas atividades que são importantes Uma delas no dia 21 Na Casa de Cultura Tainã uhum. às, 19. às 19 horas A outra no dia 22 No, no os Puitas e Quigênis, Às 16 horas No primeiro dia Comunicação, Resistência e Luta No segundo dia Cultura, Resistência e Luta São duas atividades que a gente chama a atenção para participar é, Queria apresentar também o CCV, Que é o Centro Cultural Esperança Vermelha é, Convidá-los a todos e a todas para nos visitarem Nas atividades que a gente organiza aqui É um espaço organizado, gerido e sustentado coletivamente Por militantes de esquerda de modo geral Que contribuem financeiramente Para a manutenção desse espaço aqui Aqui acontece lançamento de livro Acontece debate Acontecem acontece cursos Mais diversos Nós temos um curso previsto Que em breve teremos mais informações A respeito dele Que é um curso de literatura africana Eu Queria falar do nosso bazar Que também é uma forma de arrecadação de recursos Para sustentar o nosso espaço O bazar ele tem itens diversos, roupas, utensílios é, domésticos, enfim. É, vale a pena vir pessoalmente, é, de repente, adquirir algum objeto, alguma roupa. Você está automaticamente contribuindo para a manutenção do nosso espaço. E também, se você tiver alguma coisa para doar, é, você pode trazer aqui ou entrar tá em contato com a gente para combinar. O e-mail do CCV é CCE. Vermelha, arroba gmail.com, através dele você pode fazer contato com a gente, ou então deixando um comentário na nossa página mesmo, no, no, na fanpage do Facebook, tá? Então é isso, primeiramente fora Temer, e nós vamos começar o nosso debate sobre o, o trabalho doméstico com a Regina, a Regina, nossa convidada de hoje, todas as segundas temos um debate que aborda eh, algum tema de conjuntura ou algum tema relevante. É, hoje é sobre o trabalho doméstico. Então, eu queria dar uma boa noite para a Regina Teodoro, seja bem-vinda ao CCT. Já teve aqui outras vezes, né? Agora está voltando para participar de, um, de uma roda de conversa com a gente. E, então, fica à vontade, depois a gente abre. Quem estiver acompanhando na internet, quiser, pode deixar perguntas é, ou via Face ou no próprio Página 13 Campinas. E quem está aqui pessoalmente, a gente abre daqui a pouco para perguntas, tá? Então, é sua palavra. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui e quem também está na internet. Meu nome é Regina Teodoro, sou diretora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas Região. Sou trabalhadora doméstica desde 12 anos de idade, nunca fiz outra coisa, até tentei, mas... É, continuei na, no setor de trabalho doméstico. É, quero agradecer pelo convite, né? é muito legal a gente poder estar tá falando da nossa história, do nosso trabalho, e nos espaços onde as pessoas não... Embora a gente seja militante, embora a gente atue em vários é, setores junto mas é, por incrível que pareça, a maioria das pessoas ainda tem, assim, não sabe direito do, é, do, do que é a nossa história enquanto categoria. E não dá para falar do sindicato, da, do trabalho doméstico, sem falar antes é, da história do sindicato. Né? É, é uma luta que já vem de 88 anos. Quem iniciou ela foi a Dona Adelina de Campos Melo e eu iniciei essa luta em 95. Então, quando cheguei, já tinha tudo pronto, já estava a, a mais difícil luta do trabalho doméstico, já tinha acontecido que, né, que é a conquista de poder ter um sindicato, ter uma associação é, fazendo um trabalho árduo para que as domésticas tivessem seus direitos né, garantidos e a gente começa a garantir esses direitos só em 1972 quando consegue o registro em carteira né? mas aí era só o registro em carteira e é, o recolhimento da previdência em 88 convida-se outros direitos garantindo assim a férias de 30 dias e o 13o, né, entre carga horária, alguns, alguns pontos, é, mas nenhum que, que completasse como os demais trabalhadores. Então é, todo o Brasil tinha e tem um sindicato organizado nesse processo de reconhecimento de direito. E aqui em Campinas, como é um sindicato tradicional, por conta de que é, é a, a cidade de Dona Lodelina, né? é, a gente tem uma fama de que é um sindicato de luta, um sindicato é, é, politicamente é, combativo. A gente conseguiu é, algumas ações que possibilitou que o trabalho doméstico ficasse em evidência é, no meio trabalhista, no meio político, dentro e fora do Brasil. Né? Então, nós temos hoje uma federação nacional, nós temos um, um, uma federação como os países da América Latina, né? são oito países da América Latina e é, temos uma caminhada muito longa aí de ações né, que eu pensei que daria para mostrar para vocês, mas acho que não vou conseguir mostrar. É, os direitos que nós temos garantidos hoje, após a, a PEC 72, e, consequentemente, na Lei 150, são 20 direitos. Né? É, a gente tem o registro em carteira, como eu disse, o recolhimento da Previdência, o aviso prévio de 30 dias e, hoje, acrescidos de três dias por ano trabalhado, que foi o benefício que a gente conquistou da Lei 150-2015, eu estou falando para vocês, é da, da, da lei atual e vigente, né? porque a história lá atrás é longa, depois se alguém fizer alguma pergunta, eu posso responder. 13o é, salário, salário mínimo capaz de manter as necessidades básicas, entendendo que o, o estado de São Paulo, a gente tem um salário mínimo do Estado que é mil reais. Mas isso não significa que é o piso da trabalhadora doméstica. Esse é o, o salário mínimo do Estado. Portanto, dependendo do que a gente vai fazer numa residência, o salário ainda é a combinar. O repouso semanal remunerado, né, preferencialmente aos domingos, jornada de trabalho de 8 horas ou 44 horas semanais, é, como a gente já tinha uma conquista de que não se trabalhava mais sábado com a Lei 150 e a carga horária hoje oficialmente 8 horas então assim nós tivemos, as trabalhadoras reconhecem que elas tiveram um prejuízo porque agora quem contrata agora é, quer que trabalhe aos sábados né? então elas tem que fazer a negociação porque a gente já tinha vencido isso Alguns anos atrás. O trabalho era de segunda a sexta e o sábado era o adicional. É, férias de 30 dias acrescidas de um terço do salário, vale transporte, irredutibilidade do salário, ou seja, proibido reduzir o salário, que é outra coisa também que, é, após a lei, os empregadores. É, Queriam reduzir o salário, reduzir é, é, é, dias de trabalho então, e, e continuar recontratando. Então, aqui a lei, que ela não é de hoje, mas ela ainda nos garante que não pode ter a irredutibilidade de salário. Licença maternidade 120 dias né, e a estabilidade gestante no emprego. É, é contrário é dispensar a trabalhadora doméstica né? após os 120 dias então a gente tem essa garantia que fortaleceu hoje a licença paternidade de 5 dias o prazo para pagamento das verbas né? no fim do contrato é de 10 dias olha isso, é de no mínimo 50% da hora normal é proibido o trabalho noturno e insalubre para menores de 18 anos. É, o seguro-desemprego após, após ter trabalhado 15, 15, 15 meses, né? é, nos últimos 24 meses, com recolhimento no mínimo de 15 meses do INSS e do FGTS. É, a trabalhadora terá três meses de seguro-desemprego. O FDTS, né, que também foi garantido agora, na 150, com 8% do recolhimento por conta do empregador. O INSS também foi regulado por conta do FDTS. O INSS, é, 8% do trabalhador, 11% do, do empregador e, na medida que o salário vai aumentando, é, Aumenta o recolhimento do trabalhador do INSS e não do empregador O empregador ainda ganhou um privilégio de recolher somente 8% do, do INSS Por conta do FGTS e do seguro desemprego Segura acidente de trabalho Que também nos garantiu, mas ele não é igual aos demais trabalhadores né? É só 0,8% que, que é descontado do trabalho do, empregado, do, do, do empregador doméstico. E é, o FGTS compensatório, que é a indenização no caso de perda do emprego. É 3,2% é, em é, dos décimos... 3,2% de décimos do salário. Aí, a gente tem algumas coisas assim. É, quando a gente começou essa luta em 2010, que era para equiparação é, dos direitos trabalhistas né, para as trabalhadoras domésticas, é, não era esse formato que nós tínhamos da, da, da equiparação da de salário. Porém, como a nossa legislação, a CLT, não garantia alguns direitos para, para os trabalhadores domésticos, teve então que haver uma, uma comissão tripartite para discutir essa equiparação de salário. Sendo assim, foi para o Senado, foi para o Congresso, foi para o Senado e foi se fragmentando, né, o, o, os direitos da forma que deveria vir. Por exemplo, o seguro desemprego ele deveria ser seis meses, né? Então a gente só conseguiu três meses com essa fragmentação. O FGTS, ele só o trabalhador só recebe se for dispensado sem justa causa e é um temor para nós, porque os empregadores sempre acham uma forma de dar justa causa para poder dispensar o trabalhador sem que ele tenha que receber o FGTS. E esse FGTS ele volta para o empregador né, quando o trabalhador é dispensado por justa causa. Então, é, a gente acha que isso não é... é equiparação de direitos, né? uma vez que a gente já tem todos os demais direitos fragmentados e tem um, assim, um agravante para nós, enquanto trabalhadores e enquanto dirigente sindical, um agravante que é para o trabalhador doméstico subiu algumas cotas, né? como 8% do, do recolhimento da previdência, que dependendo do salário, ele vai para 11%. Só que o empregador, ele recebe esses, esses valores de volta no imposto de renda. Então, necessariamente, não tinha que o trabalhador ser, ser como que eu digo, usido, né eu não encontro a palavra agora Não tinha, é, não tinha que mudar os termos né? Mas A gente acredita que Teremos uma nova Uma grande luta Para que os nossos direitos eles Sejam equiparados né? E precisamos Fortalecer Esse direito que veio Que veio Que a gente conquistou é, com duras, a duras penas, fortalecendo para que a gente consiga melhorar. Agora, também temos aí uma, uma, um quadro novo que ele se deu a partir de dezembro, né? depois da lei é, oficializada em, em outubro de 2015. Nós tivemos uma dispensa muito grande de trabalhadores. Né? O sindicato lotou de dispensa de trabalhadores. E, além da dispensa, os empregadores eles despedem as, pessoas, as trabalhadoras de 10, de 8, de 15 anos, para recontratá-las novamente por três vezes por semana duas vezes por semana aliás porque três vezes está garantido o registro em carteira. Duas vezes não está E aí eles querem é, é, Contratar duas vezes por semana Tirando assim O mínimo dos direitos Que a trabalhadora Tinha E que deu uma melhorada Agora nesse Último período Então É, é complicado Para o setor doméstico né, esse, esse trabalho é, é complicado A trabalhadora doméstica Entender Essa manipulação que os empregadores fazem né? Às vezes Algumas culpam o sindicato Porque dizem que se a gente não tivesse feito Tanta coisa Elas estariam lá com o emprego ainda garantido é, Bem ou mal Estariam lá ganhando Seus dois mil reais Porque é, Apesar de ter um quadro bem. Assim, como que eu digo, De exploração, né? É, tem muitas domésticas é, que já tinham um salário razoável, né? Porque o tempo que trabalha na casa, 10, 8, 9 anos, tem muitas domésticas que já estavam aí com seus salários, assim, razoável dando conta de muita coisa. E agora. Os empregadores, então, se sentem usurpados pelas taxas a mais que têm que pagar pelas domésticas e estão dispensando. É, é um pouquinho isso, tem muita coisa, mas não sei se eu continuo. É, se alguém quer perguntar, talvez facilite que eu troque. Né? Então, a gente pode abrir, então. E tem bastante gente acompanhando pela internet, depois a gente vai citar algumas pessoas E quem está vendo pela internet pode mandar pergunta, seja no, na postagem do Face Ou preferencialmente no próprio site página13campinas.org No site é mais fácil da gente conseguir verificar, né? senão a gente tem que ficar procurando